Você sabia? Uma curiosidade para você que está assistindo. Esses dois aqui, eles vão engolir todo mundo. Vai. Não, o bem. Fábio Rabin é. foi meu Open. Eu é que mesmo. dei a oportunidade para o Fábio Rabin começar no Morro. E ele dançava axé também. Tem esse dentro. Como assim? É. Ele era dançarino de axé. O Rabin dançava tá axé. Eu dança... nunca vi. Ah, da onde? É verdade. É mesmo? Sério? De onde? Não. Ah, ele dançava é mesmo, em um papai. lugar, com um grupo. Ah, gente, lá. quem tiver vídeos, até ah, Não, por ótima. favor, Deus. cara. Eu vou ligar pra ele. Liga né? aí, liga aí pra perguntar pra ele. Se ele Porra. dançava xé, nem fudendo ele dançava xé. O Fábio Rabin dançava xé. É. Cara, Aonde? eu tenho uma não, foto. Não sei, agora eu tenho que pesquisar aí. Pra... Liga pra ele. Falou: lá não, ao vivo, ao vivo. Liga aí, liga Eu vou ligar, pera aí. Não, não precisa mandar mensagem. Já sai ligando. Não, eu mandei minha resposta pra outra pessoa. Ah, estamos com tempo, Bola. Pode mandar é, aí, é. manda mais uma. O e, programa te, é meu, ficou fico o tempo que eu quiser. É, seus otários. Vai, liga pro Rabinho aí, Bola. Bota o um microfone aí, Fábio. Você dançava cheia onde pra gente ver essa vergonha. ali? Eu sou na prancha. Cuidado, com o Eu Vai te ver, gato. Pega. Imagino tum. ele. Aí. Aumenta, aumenta. Fica na cadeia. Tô nervoso. Tá no máximo. já. Não, não. Alô. Eu achei que. Eu achei que. Acho que é em cima, não? Não, embaixo? Não sei. Alô? Alô? Ele não quer atender o bola. É. Ele não falar que tá ocupado. Galera, bota na rede social do Rabin. Atende o telefone do bola. Atende o bola. Atende o bola. Ih, você tá nervoso. Ihhh. Hum. Hum. Chamada está sendo encaminhada. É aí que Fica a gente vê a moral. O WhatsApp? É bem melhor. Oh, mas vê no YouTube, vê se você acha. Rabin dançando. Ah, não deve ter no YouTube. Mentira. Será, Será que tem rabinho é. dançando a Nem fudendo, Você te... sabe que o rabinho já foi magro, né? Eu tenho Sim, foto ele dele. ele não tá gordo. Não! não. Ele, é ele é tá gostoso, gordo ele dia. Não tá? Não, gordo sou não, eu, você cara. Você não viu, então, como ele era? Então ele era um palito. Ele tem uma barriguinha, eu acho. Corpo de marido. Não, ele era bem magro. <risos> tenho foto. vai, tem fotos. Não vá, comprar. Ele deve tá fazendo alguma coisa. Não pode cagando. Ser. Não... Será que ele tá transando? Até parece é ele, ele é, é casado. Fausto... Não, não, Será... ele é. o Daniel Saboia, tipo. Não, <risos> Daniel <pera aí>. Saboia. <risos> o Vancy que gravou com eles. Rabino chama Moá, não, mentira. Nossa. Não tem o vídeo. Não achei. Passa pro Rafa e põe aqui na tela. Meu. Não tem, não achei. Ele Se achar ele aí, a galera dança onde achar. Porra, sabe quem deve ter, não. Isso eu não Liga sabia. pro Vitor Sarro. O Vitor Sarro, será que sabe dessa história? Ah, o Vitor, o Vitor sim é dançarino. É. Vitor dançarino. Pelo... Peraí, deixa eu ligar pro Vitor Ritmo Sarro. O dançarino. Peraí. Pô, o Rabinho. Eu eu era, eu era, eu quer mandar sou... uma mensagem pra ele? Eu não sou, não. sou o cara mais fã do mundo, do Rabinho. Porque o Vitor Sarro dança pra caralho. Já caiu um, axel, um pouco, ligado? já. Vitor Sarro é ele, foda. Ele dança. Vitor Sarro é dançarino. E como ele dançarino, ele pode responder. Peraí, deixa eu ligar pro Vitor Sarro aqui. Mano, que isso, velho. Você goelou bonito agora, Não, cara. mas foi ele. Eu? Eu não. eu Beleza, velho? Beleza, meu mano. Vocês estão ouvindo bem? Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, se eu mentir. Peraí, é pera embaixo, carioca. Tá baixo? Tudo bem? Vivo. Tô ao vivo. Estamos ao vivo, irmão. Tudo bom? Vivo. Tudo bem. O, o, o Sarro, eu tô aqui com a Sil e com o Diego Beck ao vivo. E a Sil Esteves acabou de falar que o Fábio Rabin era dançarino de Axé procede a informação <risos> Rabin não, nunca Mas eu, o Fábio Rabin é, é canhoto das duas pernas Ô Vitor Ô sim. Não quero deixar Tem claro baixo. que não fui eu que falei não, assim, não. Foi o Diego, não, tá? Não. Foi o Diego não, é Becker que falou Impossível é O Fábio é canhoto das duas pernas E parece que tá ingestado Não, ela disse que ele dançava ele, no clube Não fui ele. eu não, fui ele. Ele. O, o, o, ele inventou, Ele inventou meu. Agora. Você caiu na dele, nós caímos na dele. Aí nós caímos na e dele. estamos ligando para todo é, mundo. Aí. Tá bom, então desculpa, Vitor. Ô, Vitor, vem cá com a gente. Vou. Vem cá com a gente aonde? <risos> Abraço, ô, mas... Sarro. Desculpa te encher o saco aí. Ah, tá maluco, você tem carta branca para me ligar a hora que quiser, mano. E Saca, a irmã gorda, emagre... saco de um E a irmã, o o mal, e a irmã oh, gorda, oh. emagreceu ou Não. <risos> Seu filho da puta, tchau. <risos> tchau, beijo nas crianças. É é mentira, é mentira, é mentira. Que isso? É mentira dele. Eu eu você umas, é mentiroso. Eu falo mais verdades pra vocês, vocês não acreditar. Agora vocês não... querem entrar no assunto do boquete? Eu não vou acreditar em nada que você falou. <risos> nada, Acredita, né? acredita, Pronto. vai, nele. Acredita mais. Eu não vou vai. acreditar em nada que mas, você falou. Não, mas é do boquete. Você vê aqui, Calma, tudo aquilo. que você boquete, falou? Eu tenho um vídeo. Só tô todas... Que mentira! Tem vídeo? Me passa, por favor. Caralho... Como eu assim sei. me passa a bola? <risos> Para ver, Kaki. Vê. Eu nunca vi um invertido. Tá bom, eu fui. Calma! Não. Calma! Espera <risos> aí, gente. Tá eu vi, não vou assisti ir. a menina sentando no colo dele ontem. A Ana Paula. Lá, sentou. Não, Você sentou, sentou. Sentou. Quem é, Ana Paula? Ana Paula Renault. Renault. Ah, é. Ana Paula Renault. É que ela achou que era um câmbio. <risos> achou. Câmbio, <risos> câmbio do Clio. Mas às vezes o câmbio é pequeno, né, Pô? É, você tem razão. Eu é, não é. O dele é automático. Às vezes o câmbio é... Não, não você engata com só uma tal e vai embora. Mas vai, né? É. Mas vai, mas vai, mas vai. Importante, vai, mas aí, mas importante aí. aí, tem toda Posso a razão. Ir.